Então Pra cá? Pra lá, pra eu, cá Mas será que é. acha alguma ação pra A, gente, pra fez, acha, a né? gente fez comida E tá trazendo ali nas panelas Vai pra lá? E gente. tem Tem lanche também Que a gente fez E umas guloseimas aqui E nós vamos procurar um lugar Pra comer fora nós vamos comer fora hoje Olha aí lá, ó Que bom pra eu parar. Ai, que fazer uns boomeranges, meu celular quebrado. Bom, é, é, abacate é um é pelo abacate. Não pede abacate? eu o que É, eu ia lá, porque vai pra frente. Diana. Se eu abrir a porta aqui, a melancia vai cair. Tira ela, querida. Arrasta ela pra dentro. Eita! Gente, eu caí num buraco aqui. Débora, tem buraco aqui, viu? Pisei no buraco em cima das folhas. Cadê o abacate? Aí, ó. Pode pegar o abacate aí, né? É. Ah, é abacatinho. Fica no pracinho e vai cair na sua cabeça. Aí, eu sei que tem noção mais que tem abacate que tem um aqui, ali. Aí, ó. Aí, ó. Aí, aqui, aqui ó, aí, ó. Tem mais dois não, aqui, aqui eu ó. Sei que tava... Eu não tô não, enxergando. Não, tá... É pra dezembro, né, Lourdes? Dezembro não. Para dezembro, né? Não. Para dezembro não. Ele está muito miudinho tá um para dezembro. Vamos aí. Aqui não é por andar no mato, não. O Cícero já tá não, ficando azul. vamos lá, vai esse papel. Gostoso, até o clima muda, né? Não, é, não precisa. Não, mãe, não nós... não, mãe trouxe, eu trouxe uma toalha para jogar no chão para sentar alguma coisa? Trouxe. Mãe, você pegou, né? Aquele trouxe plástico. Pras cadeiras. O plástico? Pronto. Cícero, você já trouxe aquelas cadeiras da senhora? Não. Eu acho que aqui trouxe aqui, esse sim. Lá, que é tu que é baixo, tá mentindo. Me é? É? Não sei plástico, não. É ele? Estou omitindo então, ele é é ele, Não ele é minta, não, que, é que mentir é, é, é, é feio. Quer ir a pé? Quer ir a pé? Não, vamos pra quem quiser lá melhor, hein? Eu acho que a. Essa aqui tá uma né? dar É Sim. meio bom. Você falou enxada? Era sozinha, né? É, pra dar uma. Ah, ah a Débora falou, que ter trazido uma enchada. Né? Vai lá. É, pra me tirar uma subir. foto. Oh, aqui, ó. Oh. Cício, sobe lá pra me tirar uma foto. Não, peraí, deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Oh. Sim, sim, aí, Cícero, sim, Cícero, sim, sim, cuidado que aí é um buraco. Quando tem buraco? Aí nessas folha é fundo. Oh, que come, ó, Acho que colha, ó. É fundo? É, eu fui descer ali. Pisei eu perder dentro. Que é, é. bellruega do mato. Nas é folhas aí é fundo. É. Ah, mas não é aquele outro, então. não. Ah, tem um buraco aí. aqui, ó. É, é fundo Entenda. aí. Vamos adalendo, tô gravando. Mostra aqui se o pessoal ver. Beldroega que belduega ah, do Beldroga. mato, pessoal. Achei beldroega do mato. É uma é planta, comível. Uma Sim, planta é. comestível, ó. Banda de macaco isso aí, não? Isso aqui, é. é? aqui é. É? E aí você pega isso aqui, meu Não mostrei a banana Pica lá. Ela, e- e, e ele come. Já, o que eu já comi depois eu aprendi com o velhinho. Como ensinou. é que chama aquilo ali mesmo? O senhorzinho que me ensinou isso aqui. Embaúba? Aí ele me ensinou que embaúba por isso aqui, ó. Mostra a embaúba. A delicadeza da, da, da, das coisas. Mostra a embaúba. Gente, isso aqui é embaúba é ou balão de macaco, ó. Esse daqui, ó. Só que tá pequenininho E outra, o amigo meu pagou 50 reais numa muda dessa aí, lá na cidade. E aqui tá aí de graça, para quem quiser pegar. Não, aqui não Deus. é fumo, não? Não, né? Não, não, não, não. Parece, né? É, é. Parecendo peixe. Vamos. Uhum. Aquilo ali né, né, urtiga? não é ortiga? Por aqui mesmo ortiga eu nunca vi. Aquilo ali né, urtiga, né? não é ortiga, não? Conheço na não. Na nossa região eu nunca vi ortiga. Tem... Aquele lá? De... Não é? é. De não é boi Não é aquele tomatinho bravo? Fala. Arrebenta boi? Esse é o tomatinho Isso. bravo. Ué. Isso aí arrebenta é boi, ó. É, arrebenta boi, não. Né? É aquele que dá uma fruta. Não, não é. Aquela é o juá. Né? Juá? Não, aquele é lá é baixinho, né? Ele dá a folha mais... Não é esse aí não? Não. Essa coisa... Madalena, você poderia vir aqui gravar para mim? Mas Tem tá um buraco na cor. Eu tô né? com medo. Tá, então me deixa eu me Desce, isso desce. Dessa deixa. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Quem, quem souber, fala para nós. Quem souber que planta que é essa daqui, ó. Podendo ah, falar para é nós, bom, eu agradeço. É redondo, tem um monte um um de espinho, é. um monte. Que a gente tem um negócio de falar as coisas erradas, né? Tem vários espinhos para baixo Não são espinhos para cima Se alguém conhecer Fala para nós aí Não é é, uma, é, uma, é um matinho, sabe É um matinho uma, É uma arvoreta uma Como diz o outro Aqui, ó Aqui nós temos O que era Oi É uma cigarra Deixou Nossa, a casca dela aqui. aqui só que a minha câmera aqui tá lendo lá atrás, ó. Eu lembro o cheiro do nosso quintal. Não pode ler lá atrás. Esse mato aqui tem um cheiro que eu, que eu lembro do, do nosso quintal, quintal antigamente. Do quintal da roça? Quintal que nós morávamos lá em hum. trabalho. Gente, aqui já tem só nesse pedacinho que já encontrei. Ah, tem tomate aqui também, ó. Os tomate aqui, gente, ó pé de tomate que coisa bacana Bom, deixa eu subir isso daqui porque tá deitado esse, né vocês sabem que uma pessoa pegou para se esconder pegou e se escondeu dentro do tronco da embaúba que, que, é, que ela era né? que saber que, que você quer madar buraco assim queimou que né que é? você quer bem o cara fez um, um, um buraco assim Ah, quando vocês era eram crianças brincavam disso é não, aprendi agora. Como é que faz? Galo, galinho, pintinho. Nossa, deixa eu é... ver aqui, deixa eu ver, vamos lá. Galo, galinho, pintinho. É, tem que ser pintinho ó. mesmo. Pintinho. <risos> <risos> e o leão. Galo, galinho, pintinho. É, vai dar pintinho também. Deu galo. Deu galo. É, o parece Mas, cara, Como vocês aprenderam isso, gente? A Marcela, que ensinou ah, pra mim. É... Esse é esse. É. Galinho, galinho, pintinho Aí. Galinho, galo Galo Bom, vamos, vamos ali, vamos pegar o carro Para gente descer ali para Uma sombra que parece que Aquele carro de subiu aqui, você viu, Preto? É, é. Um carro subiu ali, será que não tem É aqui, aqui é, acho que deve ser, deve, ser para... de é, deve ser Não, não é particular não, é Limeira 20 ainda Você viu lá que é Limeira 20? Ah, sim Eu vou desligar aqui por causa da memória, mas eu não sei como é que tá, tá? É. Acho, acho tão bonitinho o cantar, o cantar aí. Nossa, é. mesmo. Minha... Tem outra? Tem um cantar tão delicadinho, né? ali, ó. Ai. Ai. É. Olha. Eu, eu ia chupar eu, essa, essa manga. Pegar outra? Tem outra aqui? Tem, outra, o, aqui. tem outro aí? Ah, é igual de manhãzinha lá pra fora. Que, que, que eu o dia se importa né? Isso. Olha uma passarinha cantando uma maricaca lá. Vai, Débora e Dadinho. Tá não, não tô com fome. Débora e dadinho. Tô sítio, não tô com fome, Lu. É, é foto? É. É. É. Peraí. Ó. Oh. Dadinho, olha lá. Lívia, suas pernas aparecendo aí, ó. Do lado aqui, Lívia. Lívia. Tá filmando. Apaga, mano. Já é. vou quem é a foto. Meu de, Deus de natureza. Tirou a foto já, é, mãe? É, é, é fora de série, né? Ah, mãe. Tá vendo? É, é... Bom gente, nós saímos de casa com o almoço semi-pronto. E resolvemos andar aqui nos arredores da cidade de Limeira. Próximo de Santa Bárbara, de Americana. E para a nossa felicidade, é, aqui no mato, né? Sempre nos. Tem surpresas agradáveis aí. O pessoal descobriu esse pé de pitanga aqui, ó. Carregado de pitanga. Agora é a época delas, né? Mas olha para vocês verem como que tem pitanga. E Madalena é apaixonada por essa frutinha também. Olha lá. É um pé, como a gente pode ver ali pelo tronco. É um pé antigo, olha lá. E como ele está na beira de uma estrada, provavelmente alguém, algum dia, isso se não for um pássaro também que trouxe a semente, né? Que plantou, deixou cair o coisa nessa linha. Mas está cheio, cheio. Dá para vocês verem ali, né? naquele galho mais baixo ali, ó. Madalena está me chamando lá embaixo. Deixa eu sabe o que está querendo? Quantas pessoas já fizeram o que Madalena está fazendo ali, ó? Inclusive eu. Ó. Pegando lenha para fazer comida. Quem já passou por isso? O Dadinho está pegando os troncos mais grossos que tem. Aí quando chega lá, o meu e Paulinho vão vir, ó. E esse é o meu né? Só que ali, tá vendo? Tá no nome daquela madeira ali, Dadinho? Daquela madeira ali, ó. Ô, Fred, é, tá achando a imbira? Não. não. Tá. Cedo, ah. ó, ó, ó os galinhos que Dadinho tá pegando. Vem, Dadinho. <risos> tá no nome daquele lado ali, ó. Hã? Tá no nome daquela madeira ali, ó. Tá chato, tá ali, nossa, não achou nem uma imbira pra Hoje não faz mais isso, gente. Meu Deus. Aqui, ó. Aí, ó. Conta que eu não saí no mato pra fazer já. isso, aí pra minha aí. mãe fazer nossa comida. Dadinho. Essa daí tá seca, eu vi é. lá. Lá atrás eu vi verde. Essa aí tá cadela, seca. espinha ali, ó. Como é que Arranha ela... Não é mamica de cadela, não? É mamica de porca, ué. De porca? É. Ah, eu acho que é mamica de porca mesmo. tô trocando ela por cadela. <risos> cadela vai ficar chateada. É isso mesmo, preto. Tá? É, é. mamica de porca. Quase. Não sei se é, mas em Minas... Lá tem muito. Ver. não Aquela árvore de cascuda ali, ó. Lá em Minas tem muito, mas é... Aquela que o cavalo encosta para... encosta é? a costa? Candeia. Candeia. candeia. É candeia, é. É candeia é. mesmo. Candeia. Ali embaixo... Ah, é isso, é isso mesmo, Pedro. É candeia ah, mesmo. É candeia. é candeia candeia sim. ela tem um cheiro bem forte. Tô né Estou vendo aqui. ela lá. Hum. Vou até gravar aqui, ó. É candeia mesmo. Olha a, a, a, a casca é. rugosa. É, lá em Minas é madeira aqui Nobre, né? Nobre, é. Candia não pode cortar mais, não. não é. Que árvore será se é, você caiu, meu preto? Você é. Secou? Fizeram é. fogo aqui, senhor. Fizeram fogo? Zero fogo aqui foi de fogo. Vem. Vai levar mesmo, também? Minha Maria. Eu vou pôr ali na sombra. Minha Maria. Oh, eu tô aqui. Minha Maria Madalena. Minha Maria vem buscar a lenha. Eu não sei pegar lenha. Não sabe, aprende, é, eu... dá. Aproveite e aprende agora a pegar a lenha. Já pega ali, ó. Então é uma casa abandonada lá naquilo, naquela lagoa. Agora então, vai lá. Chega lá, nós limpa ela. né? Monta uma mesa lá é. na minha. <risos> nada. Vou... Onde que a casa abandonada, Pedro? Ponta é da, da, da embaixo, né? Mas dá para ir lá? Então. Tá. Por, lá, por lá dá, só que tem que descer no mato. Deixa eu ver onde é que você Ai, está. De mas dá para um... que fecho? mostrando já o fecho. Já, eu fecho. Vai ah, tacar fogo nisso aí? Não. Fechou? Eu te mostro um então. Fechou. Olha. tá ali, ó. Ah, tem uma casa abandonada mesmo. Acabei de ver. Quem será que morava aí? Porque o lugar é bonito, hein? O lugar é lindo. Puxa vida, tem uma lagoa lá. Deixa eu... Daqui eu vou registrar a lagoa. Então eu não posso ficar falando onde é que é. Para que pessoas não venham aqui. Olha lá, pessoal. Bonito. Lindo lugar. Olha que lagoa bonita, hein. E por onde será que vai naquela casa? Deixa eu, deixa eu tentar achar um outro lugar ali. Gente, aproveitando que eu tô aqui, coloca no comentário pra mim o nome desse capim aqui, ó. Porque eu não lembro mais. Desde criança eu conheço ele, mas o nome dele agora me foge. Se alguém subir aí, deixa no comentário, por favor. Vai me ajudar bastante. Eu sei que se eu fotografar agora e depois pesquisar, eu acho. Mas eu prefiro interação com vocês, tá bom? Deixa eu ver a casa que ela falou que tá. Uma casa abandonada que eu vi dali de trás. Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde será que tá essa casa, hein? Ela é pega a represa, mas por onde? Deixa eu achar um lugar aqui. Hum... Tô vendo, daqui eu tô vendo. Mas é ruim o lugar que eu tô. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu descer essa aqui. Será que é por aqui? É, por aqui mesmo. Tá lendo o galinho, tá vendo? Mas tem uma casa abandonada lá embaixo. Olha lá. Deixa eu sair daqui. Opa, deixa aqui, eu sair daqui pra mim tentar achar um outro lugar melhor pra mostrar. Gravando o cantar dessa cigarra. Parou. Mas tem outras. É pra cá, acho que eu não vou conseguir gravar não, porque essa matinha aqui, ó. Tá vendo? Não vai deixar... Tá passando um carro ali. Tá descendo um carro ali numa estradinha de terra. Traga o pessoal lá, que eu vi um carro de cena ali. Olha o da cigarra, que bonito. Está até passando um carro lá, gente, ó Olha lá, um carro lá, passando lá, ó. Viu lá? Passando um carro lá. Será que ele não vai pescar lá embaixo? Vai saber lá, né? Ali está a nossa van. Agora a gente vai preparar para almoçar. Que eu estou ficando. Nem verde, não é mais não. Já estou ficando até amarelado de fome. Olha lá. Ó. Vamos descer aqui. Eu quero mostrar para vocês. Num ângulo que eu consegui ver. O carro está descendo, acho que para lá, viu? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O pessoal está debaixo do de pé de pitanga. Que coisa! Acho que para trás, será que consigo? Ó, o carro tá lá em cima, debaixo de um pé de árvore. Deixa eu ver aqui. Tem até uma caixa d'água na casa. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, eu lê lá no fundo lá, eu vou ler lá primeiro, depois eu baixo. Olha lá, a casa abandonada lá. Tem até uma caixa de água. Olha lá. Agora sim, agora eu consegui mostrar. Tem abelha? Toma cuidado então. Arapuá? até mesmo. Mostrei. Vamos lá? O meu cunhado achou um pé de manga ali, porque a sombra é boa. Então vamos lá agora. Bom gente, da onde nós estamos tem uma visão lá da cidade de Americana, Santa Bárbara e várias chakras né, no entorno aqui onde eu estou gravando aqui para vocês ó, é uma das duas cidades que eu falei não sei se é Santa Bárbara não sei se é americana porque as duas são emendadas acho que é olha lá como a rodovia Bandeirantes passa ali então a primeira cidade pela rodovia Bandeirantes é Santa Bárbara Logo após vem a cidade de. americana. Então, ali onde está passando aqueles caminhões lá, olha lá é a bandeira antes. Agora eu vou mostrar um outro ângulo para vocês, o lugar que nós estamos aqui. Um lugar gostoso, um lugar alto, e ali para baixo tem várias casas também. Não sei se mora gente aí, e se mora gente aí, por onde que eles vêm para cá, né? Não estou vendo nenhum caminho. Não estou vendo nenhum caminho. Não sei se são casas abandonadas. Também igual aquela. Ou se mora gente. Deixa eu ver aqui. Aqui passou carro. Passou um... Olha aqui, ó. Rastro de carro, de trator, eu acho que é. Carro não é trator mesmo. Tem uma estradinha ali. Meu Deus, parece que está abandonado mesmo, pessoal. Gente, mas o que tem de, de, de habitação Abandonada nesse país é brincadeira hein? Eu vou começar por ali ó. Uma pequena construção Que normalmente é para ser uma bomba Que está instalada ali, mas pode ser que não também Não dá para saber Mas o que eu estou admirado é isso ó. Está ó, vendo? Ali tem uma Olha que linda aquela construção ali. Olha só, gente. Que coisa. Parece que não tem ninguém ali também. Lá embaixo tem um outro telhado. Então, aquela que eu mostrei aquela hora ali, faz parte dessas aqui, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo. E olha que pasto bonito. Olha que grama linda. Ali tem uma estradinha. Que vem lá do lado da rodovia. E ela desce, passa aqui por baixo. Passa aquela casinha que eu mostrei. Vou mostrar de novo. E vai para aquele local lindo ali, ó. Lugar é muito bonito, viu? Olha que lugar bonito. Simplesmente lindo lugar. Aí a gente sai de casa para fazer algo diferente. Estamos fazendo algo é. diferente. Aí trouxemos já o nosso alimento. Baixo de um pé de manga. Tem muita manga no pé, madura. Tá né? A pegando. Parece que um banquinho, não sei. Aí, água é da garrafa azul, eu acho dentro é, né? tá? Tá dentro do baú. Cortando o mato para gente poder sentar. Ficar mais à vontade. aquela lona Ele é grandão, que é de plástico. O assim? assim? que? Hã? O que é que eu quero fazer? Né? Lourdes! Eu tenho rede um aqui que é para o Alexandre. não, Não, precisa não, mulher. Aí eu sentado. quero. Tem hora para oh. todo mundo sentar? Eu tenho é. um banco ali. Ai, tira um pouco no meio desse bolo. Dá a sacola aí tá com tá a sacola no chão. Gente, eu, eu quero que, que dispõe né? Sei, aham. Aquele cidadão é. ali vai andar uns 10 é. km, eu criei, até chegar em Limeira. É. Se é que vai para Limeira, né? de repente ele vai visitar algum amigo aqui pro, pelo sítio mesmo. É. Vai lá ele com o cavalinho dele, charretinha dele. Ô oh, cavalo marchador! Olha que beleza! Ah, vai ele, ó. É ó. Tem É, de Parece que ele tá gravando ou ela tá segurando a rédea? Hoje todo mundo grava tanta coisa, né? Cadê o cooler? Pega lá, Que visão bonita, gente, ó. Tava gravando, né? Tá conferindo lá? Põe lá, ó. Não, A comida tava na cotadinha, ali, ó. Ali? Mãe, põe não, aqui, não. ó. O cavalinho vai que vai. aí. Tem, tem manga aí, ó. Deixa retinho, oh, é ó. Mimiga! Ó, corre esse pano aí nesse mandrongo, ó. Quem que já ficou amando aqui? O que? Não foi lá então. <risos> ah, de Imagina que ele nem sabe eu que tô eu tô gravando ele. Você suco lá cooler? Ele uhum. tá o ali, o cooler, atrás de você. Ah! Vai tirar. O que tem é essa panela? É? Essa panela aqui não é nada, Madalena. Não? Esse aqui é o coloral senhor. Meu coloral tá aí dentro? Olha só, ah. gente. Pegando ele vindo pra cá, pro lado de cá. aí pra, é pra, eu eu pra mim. Eu eu não, oi? Ai. depois a manda pro não vai É, eu pra Eu já a panela. Panela. Vai, Vai orar? Vamos orar para comer que eu tô com fome. É, vamos. Ai, tem fine. Ai, mãe, tem fine. Fala mais que a mãe da foda. Ô, gente. Fica maluco. Ai, filha. Ai, filha. Ai, filha. Ai, filha. Dois carcará ali, gente, ó. Eles nos viram. Muito antes da gente os ver, logicamente. Tá ali, deve ser um casal. Aqui tem um tijolo aqui, mas não tem um buraco, um pouco de... Do verteduro, não. Olha que lindos, ó. E gordos e bem já vividos, viu? Pelo jeito que eu tô vendo lá, são bem velhos. Não são pássaros novos, não. Olha só. Que lindos, né? Num lugar, então, para eles paradisíacos, né? Não falta nada para eles aqui. De alimento, não. Gente, nós, nós estamos olhando esse esse galho aqui que está queimado, eu não sei. Nós estamos tentando saber o que será que fez esses buracos aqui, ó. Se é algum besouro, se é algum pássaro. Interessante, viu? E vai descendo aqui, ó. É, Tem uns ali redondinho ó. É. Deve ser besouro mesmo. Deve ser besouro mesmo. Ele está do lado de lá, por isso está difícil ver. Esse é um acauã que está cantando, gente. O acauã está lá. É que eu tô, tô na verdade, ele tá muito na sombra, né? Olha ele ali, ó. O acauã está ali e para baixo tem um urubu. Quase que no mesmo galho, deixa eu ver. Parece que no mesmo galho, mesmo, o urubu lá. Do acauã mais para cima. Tá vendo pra aí? daí? Uhum. Muito bonito, hein? Gordão também, né? Tá num tá lugar muito ruim para mim achar ele. Achei. Tá da cor da madeira? É. Tá de olho na gente lá. Uhum. Está invocado porque acho que não deve vir muita gente para cá, né? Tem um urubu, cabeça bem em cima dele. Tem, tem mesmo. O falou dele, eu não tinha visto, não, mas agora eu vi. O tamanho da caça do ovo aqui. Olha o urubu lá. O urubu, né? Olha o urubu aqui, ó. Esse é o urubu alto, tá vendo? Sim. E o urubu está pertinho dele, preto. É. Gente, olha só, Nossa, essa árvore, contar já história, hein? quantas vidas hum, hum, hum. Né, que não estão nos galhos dessa árvore. Quantas Você o qualidades Você de, o de, de plantas não estão aqui. Uhum. É abandonado. Ela está tomando ele quando chegou aqui, tem é um monte. É. Tá. Aqui ele fazia reunião aqui. Acho que é que debaixo casa, da, da, casa, reunião, casa, da casa da reunião mesmo. Aí depois tem outra casinha pequena, que eu filmei. Casa grande que eu não filmei. não. Colocava o cantando, ali, né? Dá mesmo. E aí depois que... aí depois tem... aí tá cantando toda animada, depois aí Gente, eu estou gravando essa planta. E eu me lembro que quem me ensinou o nome dela foi meu cunhado. Há uns 25 anos atrás ele me falou. Ana é o nome dela. Ou Tipa. E ela não é nossa, né, Davi? Da Bolívia. Da Bolívia. Boliviana. Tipo Ana. Ana, Deve ser Ana, Não Tipo. Tipo Ana. Que veio da Bolívia, então ela é boliviana. O tipa Ana, o, o tipa Ana. E tem bastante aqui, viu? Bastante mesmo. E agora é época ela floresceu as florezinhas amarelinha. Tá gosto de ver, ó. Só não tô vendo nenhuma abelhazinha lá. Era para ter abelha. Honesto, você devia ser bonzinho eu comigo. Porra. Eu já fui bonzinho com você. Não foi eu não nada. Tem uma van parada lá eu não sei do que a se trata, gente. O que dentro será dentro que dentro aconteceu dentro dentro com dentro dentro dentro aquela van, dentro dentro dentro hein? Dentro Opa, um caminhão guinchado você por gasta um monkey. O né? é. que será que aconteceu com aquela van que ela está parada lá, hein? Não não. A, não. É tão... não. a faca. O caminho. Só é a e faca, vem Junto assim da Lenó. Eu só nem imagino que eu estou gravando lá. Deixa eu voltar aqui e aumentar o zoom dessa câmera. Eu tô com zoom de só 50V. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Espera aí. Deixa eu ver agora com quantos zoom eu vou colocar. Qual eu aumentei o zoom para 1.200. Vamos ver para quanto que vai. do ano também você vai né? A boca. do ano a gente tem. vezes 1, onde é que vai dar agora? O lugar que a gente vai é um Agora o ar não deixa, né? Fazer a gravação boa, tá vendo? dependendo disso. Aconteceu alguma coisa, que ela tá parada lá. Esse calor ligado. Vai até mais, quer ver, pessoal? ó Tá vendo? Mas aí eu fico horrível a gravação também, né? Mas, mas... Mãe, é todo. Todo.. É, mas... Todo lá todo em cima. até melancia assim em eu... cima. Eu já fui. Aí, é... que não derramou. Eu já fui lá duas vezes. Uma hora só foi eu que aí? Um lá, não não é, lá, né? Ali, eu visitar. Uma bodessa, Sim, uma cama, tira, cara, é. É. O que acontece? Uma cama? feira holândia Oito-holândia? Não. Eu também não quero agora. a mãe Agora eu sei já onde que é, sabe? Eu estou em Campinas, eu estou em oito é? Onde eu estou ali. Mas primeiro, Uau. velho. O que é primeiro? Hoje eu sei onde, quando eu tô fazendo lá a rota, eu sei onde que é. Ortolândia, Campinas, ali, ah. sabe? Vai primeiro? Putz! Você sai de Campinas, Hortolândia, sai de Hortolândia, é, ali Sumaré, entendeu? É tudo inventado, você não. As pessoas que é. não conhecem não sabem onde que fica, onde que é a divisa. Valinhos também, valinhos também, você sai, já sai você sai, cai valinhos. Olha o ônibus lá, ó. Lá vai ele no caminho de formiguinha. Vai ser bonito. Né? Mas é ah, preto, hein, preto? É preto, hein? É. Vamos? Bem, eu tenho que fazer uns negócios ainda para levar amanhã. Você vai ver Deixa eu anotar. Dá para ver limero daí? Não. Não. Ah, não vai sair limero, não? Dá para tudo, se slab, tivesse Mas né? Aqui no uma aqui no Google, tá falando que aqui é esse toda... <risos> lugar. É? Mas é para ser mesmo, Dadinho. É, né? É. É, é. É, é. é. é para ser, é para ser sendo da Barra mesmo. Que bagalama cidade? o então, bairro. Da, da, é. da, da, da, Você tá perguntando é porque ela não sabe, né, topeira? É uma cidade, né É, porque, sabe por quê? O busãozinho tá correndo, hein, gente Sumiu Fobóia Quem fala assim, Madalena? Fobóia ah, O limite, limite aí na, na, na bandeirante, né Deixa eu a do lado de cá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 Dadinho. Ó. Oi. Aqui, Olha lá onde é que o Cícero tá, ó. Colocou a van lá. Meu cunhado colocou a van pra ele. E ele tá lá, ó. Em cima que da, da van, tá? dando manga. Sei. Tem uma sacola aí? Tem. É. Essa aí já é, tá cheia. Aqui, ó. Tem mais sacola. Mas tem, mais uma tem duas casa. aí, Sim, Cícero. Cadê a primeira? ali, da... é é... ali. Olha, Olha, não tem nome, é, é machista, deve ser. Abacaxi? A Aí é minha manguinha agora. Eu Aqui, cuidado! Vai, ir na ir minha ir puxa não, não, não! Vai quebrar lá, ó. Quebrar Que medo! Sai daí de Lourdes! Não, Boa de noite. Ó, oh, babando. É. Eu tô babando. É. <risos> não quebra o vidro, não? Quebra. Caiu outra. Tá, aí. tá carregado, hein? Você pega uma, cai duas. Comendo a, a minha. Mostra aí. Ó, oh, a senhora tá amarga também a casca? Não consigo comer a casca, Come só a manga. Ah, mas eu gosto de comer a casca. Vamos então comer? Acho da manga. Ah, não sei. É Eita. Aqui lá Certo. não vi que sure. você viu que Manga? Eu nem vi manga. Mas eu nem vi manga. Não, eu, vi manga. Boa, eu tava aí do outro lado. O Otávio tá chupando Eu manga, Otávio tá é. cabe melancia Olha um aqui Olha não, aqui, mãe. já chupou melancia ah, Que nem não, tá mãe. aguentando A mãe cata ó. a gente com umas caras tão feias é, Você é o que é Você, de feia. você que se chamou de feia Eu sou não É sou bem. mesmo vai pôr isso no canal não, hein não, não, não? tá, tá no telefone, Débora. Toma, tá, eu... vou... aí. Ah, mãe, para! Débora, é que que não lá, assim. Você é o que é? Olha é é o outro lá, a é. barriga de. Deus, Deus, um que que é isso? Me que é de gamela. Eu, não, eu não, quero. não quero. É. É verdade. é Que é muito grande. Que comprado? Hum você comprou Aí ele nasceu lá e depois foi para tá o com o tempo, né? Okay. E aí, Sursinho, beleza? Beleza. Finalmente eu subi na vida. Chupou muita manga aí? Chupei muita manga, melancia, tomei água. Melão. Melão. Só que eu não estou melancólico de jeito nenhum. <risos> Mesmo que eu tô comendo melancia e melão, não estou melancólico a visão daqui de cima é essa agora eu vou mostrar pra vocês a outra visão a Débora com vergonha a Débora tá com vergonha deixa você ser boa menina Vergonhada, a visão que eu tô querendo dizer é essa aqui ó o lugar aqui pra gente foi na veia sabe o que acertar é na veia? acertar na veia é isso daí ó dá certo ó é, é nós. É ó, o mundão, ó o mundão mundão redondo Cadê os camaradas que falam que a terra é plana? Olha lá, pode ser plana, mas é redonda. Agora o pessoal tá vindo tudo da praia. a sua casa, a sua casa, para que casa você falou? Para sua, para sua. Bota cada um seu quadrado é. Pronto, Bem Você pega, vou jogar aí agora, pode ser? Não, vou pegar não, não jogo pega aí. Segura, Madalena Segura, Bem Vai pra cá